Em primeiro lugar, eu quero agradecer do fundo do meu coração de a Fábio ter topado né, para ajudar o pessoal para o concurso que tá aí para auxiliar criminalístico. Para quem não me conhece, meu nome é Luana, eu sou a ML aqui em Lages da Polícia Científica aqui de Santa Catarina. Essa é minha colega de trabalho, minha amiga do coração, Fabiane Luciano, advog... era advogada, agora ela é auxiliar criminalística, mas ela está dentro do Departamento de Medicina Legal aqui de Lages. Fábio, eu vou deixar você se apresentar para o pessoal, falar e... Vamos começar, gente. <risos> Boa noite, gente. Bem-vindos. É... Eu sou a Fabiane. Oi! Em homenagem ao canal da Lu, eu vim com um moletãozinho. Uhul! A mesma cadeirinha do canal! Eu sou servidora pública aqui do Estado de Santa Catarina, da, da segurança pública, da polícia científica, é, na função do cargo né de auxiliar criminalístico mais exercendo funções de AML né de auxiliar verdade uhum. isso já tô lá acho que vai fechar cinco anos já uhum. mas eu tô com os comentários abertos aqui do lado é, Fiquem à vontade para postar ali né qualquer pergunta vou, vou ficar bem bem faceira em poder responder naquilo que eu, que eu consegui responder vocês Uhum. É, e vou pedir para a Lu ficar me, me direcionando, né? E se eu falar demais, me dá uns cortes também, porque tu sabe, né? Vício de professora é falar demais, né? Porque, é, além de, de, de auxiliar criminalístico, eu sou professora também. Verdade. Eu sou professora universitária no curso de Direito de uma universidade aqui em Laje, sou professora de cursinho preparatório para concursos aqui em Lages também. A Fábio se dispôs, ela está aqui. Agora só tem os trâmites é, pertinentes, no caso, que falta para eles é, escolherem a banca, no caso, ou colocarem, licitar né, uma banca, que eu estou achando que vai ser FEPESE de novo, né, Fábio? Estamos achando. Também estou apostando nisso. Eu também. Pode ser que seja loucura, mas... Estamos achando que é Fepese. Então, é assim, ó. Então, já vamos começar aqui. Quais as etapas, além da prova, vocês acreditam que irão ter? A Maria Guerra, até, ó, já vou colocar aqui, ó. Maria Guerra colocou. É o básico de todo concurso, né? É, vai ter a prova escrita, objetiva... Depois vai ter o, o psicotécnico, né? O psicológico, vai ter o TAF. Não. Não, FI, TAF não. não TAF, eu acho que. Acho eu que para eles não vai ter. MS, eu também acho que não. Ó, Gabriela já respondendo a pergunta da Gabriela ali, ó. É, acredito que não, porque não é. Não, a não ser que eles deem uma guinada muito grande nesse, nesse edital, mas. É, tá, não mas não deixa eu que... te perguntar uma coisa, Fábio. Nude vocês não, é. não teve, né? de antecedentes. No de vocês não teve, né? Não. No meu e, lado. e se for conforme o plano de carreira, a princípio não é, é para ter, né? Isso não é tem, não ter. teria, não teria taf, né? Não, a princípio não. Não é o hábito de concursos passados ter taf para AC, né? Para auxiliar. Isso. Uhum. Então, pessoal, vamos ficar bem, bem feliz. out oh, there.